Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar sobre a história do Jeep Javalida CBT. Um Jeep 100% nacional. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta! Antes de entrarmos na história propriamente dita do Jeep Javali, é importante conhecermos a empresa que deu origem à companhia que produziu o Jeep aqui no Brasil, mas também teve grande participação no mercado de tratores e implementos e chegou até a fazer um protótipo de aeronaves. Estou falando da Oliver e da CBT, Companhia Brasileira de Tratores. Nos Estados Unidos, surgiu em abril de 1929, a Oliver Farm Equipment Company A Oliver liderou a indústria na venda de tratores a diesel por vários anos Os tratores Oliver 66, 77 e 88 Além dos modelos Fleetline O Oliver Super 55 E os modelos 660 770 880 e 990 foram alguns dos modelos da marca. No Brasil, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, o GEA, foi criado pelo Decreto número 39.412, de junho de 1956, a partir do Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, e auxiliou na entrada de diversas fábricas do setor de veículos, que se instalaram no Brasil. O governo procurou auxiliar a iniciativa privada, nacional e estrangeira, com estímulos fiscais cambiais de créditos e comerciais. Em 1959, a empresa norte-americana Oliver se candidatou junto ao GEA a instalar uma linha de fabricação de tratores agrícolas pesados no Brasil se comprometendo a atender índice de nacionalização inicial de 70% e de 95% em 3 anos, segundo a legislação vigente na época. Seu projeto, que contemplava um trator de 3,5 toneladas com motor Perkins de 80 cavalos, não foi selecionado pelo órgão. Do mesmo processo, participaram outros 19 fabricantes estrangeiros, entre os quais a também norte-americana Casey, associada ao grupo nacional Indústrias Pereira Lopes S.A., então fabricante dos refrigeradores Climax, e foi um dos escolhidos no certame. Porém, a Case desistiu do empreendimento e a Oliver foi convocada a substituí-la. Nesse período, foi criada a Companhia Brasileira de Tratores, a CBT, com capital 100% nacional. A CBT tinha como acionistas as indústrias Pereira Lopes, além da Oliver Corporation e da Mesbla, que organizaram a empresa com um capital inicial de 20 milhões de cruzeiros, podendo ser elevado para um bilhão, dos quais 700 mil dólares constituídos no investimento estrangeiro trazido na forma de maquinários americanos da Oliver. A empresa começou a funcionar no município de Baté, na sua fundição, fabricando motores e peças, sendo que em 1961, inaugurou sua nova fábrica no distrito de Água Vermelha, no município de São Carlos, para a fabricação dos tratores, numa área de 450 mil metros quadrados, tendo 17 mil metros quadrados cobertos, e planejava até o final de 1961, construir quatro grupos de pavilhões de 66 mil metros quadrados cada. A empresa apresentou, em 29 de dezembro de 1960, seu primeiro trator, o Oliver 950, cuja produção começou em junho de 1961. Consolidada no mercado nacional, a CBT foi atualizando sua linha de tratores ao longo do tempo, com os modelos 1020, 100% nacional, o 1.090 e o 1.105. Em 1971, a CBT respondia por quase um terço no mercado anual de unidades pesadas. Era a única empresa de capital brasileiro ainda com participação expressiva no setor. Em 1972, a marca Oliver deixou de ser utilizada e a CBT passou a desenvolver seus próprios produtos. Uma das características da CBT era a sua verticalização, favorecida por sua capacidade de projeto e pela disponibilidade de uma fundição própria, o que conferia a ela flexibilidade no lançamento de novos produtos em momentos de contração do mercado, ampliando e diversificando sua linha, como fez lançando os modelos 3.000 e 3.500 a Alco, equipados com motor Dodge anunciados como a primeira frota de tratores a álcool do mundo, seguidos das séries 2000 e 8000 a diesel e do primeiro trator 4x4 da marca, o modelo 8060. A CBT tinha projetos de fabricar seus próprios motores e com eles lançaram uma linha de utilitários, tratores leves e mais adiante caminhões e ônibus. Em junho de 1985, a empresa comunicou que em dois anos e meio suas instalações estariam preparadas para iniciar a fabricação dos motores. Três foram as unidades desenvolvidas, todas de ciclo diesel a quatro tempos de baixa rotação, o motor DM301 de três cilindros, 2.940 cm cúbicos e 55 cavalos, o DM 401, 4 cilindros, 3922 cm cúbicos e 73 cavalos, e o DM 602, de 6 cilindros, 5883 cm cúbicos e 106 cavalos. A CBT também projetou e fabricou as bombas injetoras e os turbocompressores para os novos motores. Dentro do plano de expansão, o primeiro veículo a ser lançado com os novos motores foi um utilitário designado Veículo de Apoio Rural, batizado de Javali. O Jeep Javali foi apresentado no Salão do Automóvel de 1988 ainda como protótipo. Seu projeto surgiu no final de setembro de 1985 e o primeiro protótipo foi finalizado em janeiro de 1986. A partir do primeiro veículo, foram construídos outros 10 protótipos até que a CBT chegasse à finalização do modelo no final de 1988. O engenheiro Ove Kirm foi o responsável pelo desenvolvimento do projeto idealizado por Mário Pereira Lopes, presidente da empresa, que vislumbraram uma oportunidade no mercado, naquela época ocupado apenas pelos jipes da Toyota e da Ingeza, que mantinham uma produção menor daquela que o mercado exigia. Segundo suas palavras, o Javali tem como diretriz de projeto o máximo possível de simplicidade. Procuramos sempre mantê-lo dentro dos conceitos originais de um autêntico Jeep. É um utilitário de voltas origens, sem nenhuma sofisticação. A maior meta da CBT em relação ao Javali era oferecer um carro de trabalho simples e muito barato. Seu preço de venda era semelhante ao de um Chevrolet Chevette Básico, o carro mais barato do Brasil na época. O primeiro protótipo apresentava um vão livre pequeno, de apenas 14 cm, prejudicado pela travessa do câmbio, muito baixa, e que se tornava um empecilho na hora de vencer obstáculos mais pesados. Isso foi melhorado, com uma suspensão recalibrada e a adição de calços mais altos, fazendo com que o carro ficasse 10 centímetros mais alto em todos os seus pontos, incluindo o vão livre, que subiu para 24 centímetros. O protótipo apresentado tinha sua carroceria de chapas de aço planas, com portas metálicas, Santo Antônio, para-brisa basculante e capota de lona com sistema de cortinas. Era de linhas retas e angulosas, porém contavam a seu favor o espaço interno e os bancos confortáveis com regulagem milimétrica de encosto e o step ficava na lateral esquerda diante do motorista. Seu painel tinha os mesmos instrumentos de um trator, com um velocímetro, marcadores de nível de combustível, nível de carga de bateria, temperatura do motor e pressão de óleo, além de um orímetro que orientava a troca de óleo a cada 100 horas de funcionamento. Vinha com buzina na coluna de direção e porta-luvas com chave. O método de produção utilizado pela CBT consistia em dois pares de trilhos paralelos, sendo que em um deles era montado seu chassi tubular de seção retangular, motor e demais componentes mecânicos, e no outro a carroceria. No final da linha uma talha levantava a carroceria e a colocava sobre a parte mecânica, seguindo daí para o acabamento e para a pintura em cor única. Todo o javali era pintado de cinza sintético, cor considerada pela fábrica adequada ao perfil do carro. A verticalização da CBT continuava intensa na produção do javali. Tudo era projetado ali, das máquinas operatrizes aos robôs e pontos rolantes que foram construídas pela CBT. O Javali usava um motor desenvolvido a partir de um motor CBT de trator, que inicialmente pensou em um 4 cilindros, mas foi decidido pelo motor DM301 de 3 cilindros, 2.940 cm cúbicos, movido a diesel, com bomba injetora rotativa de câmbio única, sendo o primeiro Jeep na época com turbocompressor, que foi desenvolvido pela própria CBT, compressão máxima de 0,8 bar, tinha taxa de compressão de 16,1 para 1, com 84 cavalos e 25,5 kgfm de torque, além de câmbio de 4 marchas de alta e baixa velocidade, tração traseira, além de tração 4x4 com reduzida com acionamento na alavanca interna e na chave da roda livre externamente. Os diferenciais dianteiro e traseiro tinham redução de 3,31 para 1 e a caixa de transferência 2,165 para 1 na velocidade baixa e 1 para 1 na velocidade alta. Vinha com suspensão dianteira com eixo rígido, com feixe de molas semelípticas com duplo estágio e amortecedores de duplação. E traseira também com eixo rígido, Molas semi-elípticas de duplo estágio e amortecedores de duplação. Tinha freios a disco na dianteira e tambor na traseira. O Javali era comercializado em uma versão para uso civil e uma versão para uso militar. Mesmo antes de iniciar sua produção, a CBT já havia vendido 270 unidades através de um sistema diferenciado. O cliente reservava o jipe e pagava o valor da unidade em OTN, obrigação do Tesouro Nacional, um título da dívida pública emitido no Brasil entre 1986 e 1989, sem os impostos. O prazo de entrega era de seis meses, e caso o comprador desistisse da compra, receberia o valor do carro em OTN, mais 0,5% de juros ao mês acumulados no período. Caso a CBT não entregasse o Jeep no prazo estipulado, ela poderia devolver o dinheiro ao comprador nas mesmas condições, mas 5% de multa, garantindo assim um bom investimento aos interessados. Em 1990, o Javali chegou efetivamente ao mercado. Seu visual robusto e título de único Jeep turbinado do mercado ainda permeavam sua trajetória que havia sido apresentada em 1988. Ele media 3,49m de comprimento, 1,64m de largura, 1,85m de altura, entre eixos de 2,11m e tinha vão livre de 24 cm, com altura mínima ventral de 31 cm, ângulo de entrada de 53 graus, ângulo de saída de 43 graus, Capacidade de carga de 750 kg no asfalto e 500 kg no fora de estrada, tanque de combustível de 53 litros e pesava 1.755 kg. O Javali tinha capacidade de tração de carga de 1.000 kg no asfalto e 750 kg no fora de estrada, um val, que é a profundidade máxima de travessia de trecho alagado, de 60 cm. Inclinação lateral máxima de 30%, capacidade de subida de rampa de 60%, e era fabricado pela MPL Motores SA em Ibaté, interior do estado de São Paulo, ao redor de São Carlos, empresa do grupo CBT destinada à sua produção, que dava ao Javali uma garantia de 8 meses ou 15 mil quilômetros. A dependência dos fornecedores da CBT se reunia poucos itens, como câmbio da Clark, eixos da Dana, velocímetro da Chevrolet e lanternas e pinças de freio da Volkswagen. Em 1992, o Javali recebeu diversas modificações em acabamento, como a pintura com primer de poliéster e mecânicas, como direção hidráulica e servofreio, dentre outros, a fim de melhorar o produto. Ele contava também com uma versão 4x2 e, até 1994, uma versão 4 cilindros, esta apenas para atender pedidos especiais e para uso interno da CBT. Duas unidades de um protótipo de um javali Picap foram feitas, mas não chegaram a ser comercializados. No início da década de 90, as medidas do governo Collor na imobilização de capital com seus planos econômicos e a abertura do mercado brasileiro aos veículos estrangeiros atingiu em cheio a CBT, que perdeu competitividade no mercado. Com isso, no final de 1993, foi suspensa a fabricação do Jeep javali da CBT. A produção de tratores cessou totalmente em 1995 e, em outubro de 1997, a Companhia Brasileira de Tratores teve sua falência decretada. Os trabalhadores, cujos salários acumulavam com até dois anos de atraso, assumiram a massa falida. Ainda tentaram firmar acordo com a empresa soviética Lada para construir seus veículos no Brasil, mas não obtiveram sucesso. Finalmente, em março de 2000, os imóveis foram vendidos à TAM, que ali instalou seu centro tecnológico e seu museu aeronáutico. Cerca de 111 mil tratores e um milheiro de jipes foram fabricados pela CBT em pouco menos de 35 anos de existência no Brasil. A Companhia Brasileira de Tratores, a CBT, foi uma das maiores fabricantes de tratores da América Latina, exportando seus produtos para diversos países como os Estados Unidos, Japão, México, Austrália, Argentina e América Central. E chegou em 1982 a desenvolver um projeto de uma aeronave, que não foi concluído pelo fim do apoio governamental. Essa é mais uma história de uma marca nacional que produziu um produto 100% nacional e hoje faz parte da memória da indústria automobilística brasileira.